Vocês daqui na Irlanda não transferiu seu título e quer saber como justificar o seu voto? A SWA vai te dar uma dica rápida. A eleitora ou eleitor ausente no domicílio eleitoral no dia e horário da eleição poderá justificar para o primeiro, segundo ou ambos os turnos por meio do aplicativo e-Título ou nas mesas receptoras de votos do exterior que funcionem com urna eletrônica. O aplicativo e-Título está disponível nas plataformas Android e iOS e basta você baixar ele no seu celular. Logo em seguida, inclua seus dados pessoais e, ao entrar na plataforma, escolha a opção justificativa de ausência. Basta você selecionar a data na qual a votação irá acontecer e que você precisa justificar seu voto. Inclua uma descrição do motivo da sua ausência, o seu e-mail e faça o upload de um documento que comprove a sua ausência no país. Você poderá utilizar a carta da escola ou universidade na qual está matriculado, o carimbo do seu passaporte com data válida ou passagem aérea. Logo após isso, você receberá um número de protocolo para acompanhar o processo. Mas agora, se você transferir o seu título, que tal assumir o seu papel e participar? A ação para a presidência do Brasil acontece nesse domingo acontecerá na 43 North Great George Street, na Escola Erin School of English, das 8 às 17 horas de Dublin. Leve um documento com foto, o seu celular com aplicativo e título e o seu título de eleitor. Nos vemos lá!